Menino Jesus, que nasce quando eu morro e traz a paz que não levo. O poema que te devo, desde que te no entendimento e nunca te paguei a contento de devoção. Mal entoado, aqui te fica mais uma vez aos pés, como um tição apagado, sem calor que os aqueça. Como ele me desobrigo e desengano, és divino e eu sou humano, não há poesia em mim que te mereça. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra, assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos volar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um verso, um verso talvez de amor, uma parece por quem se vai. Mas que essa hora não a esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia. Para ver a face da morte, de repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos e as chiaras. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer.